vender no piloto automático pela internet. Como vender todos os dias como afiliado? Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Fábio Vasconcelos. E se você é novo aqui no canal e curte esse tipo de assunto, aproveite, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho e deixe o like aqui no vídeo, tá? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar exatamente como você, vou mostrar a estrutura que você precisa ter para vender no piloto automático Esta tudo é do que eu fiz né e eu posso assinar aquilo o que eu fiz tá bom só para ressaltar aqui eu vou mostrar você que ontem foi um dia que praticamente eu não trabalhei eu não consegui é, desenvolver conteúdo não consegui fazer nada praticamente tá e olha o nosso resultado aqui tá foca aqui na, na bolinha aqui vou deixar aqui for teu foco não sei se a câmera vai focar mas enfim mais de dois mil reais em um único dia dia 30 e nesse momento que a gente está vivendo é um momento de pandemia no qual é, não era para ter todo esse resultado, tá? Mas como é que eu consegui fazer esse resultado? Quase não trabalhando, ou seja, não gerei conteúdo praticamente no piloto automático e segue nessa né? linha. Ela segue aqui, tem altos e baixos, mas é todos os dias vendas, tá? Porque isso, porque eu criei uma estrutura para vender no piloto automático e eu vou listar aqui o que, que você precisa fazer, tá? Ou precisa seguir. Essa estrutura para também conseguir a médio e longo prazo, tá? Para vender pelo automático não é uma coisa rápida, porque você precisa de uma estrutura. Você não vai conseguir chegar hoje, criar sua estrutura, Deixa eu só ajeitar aqui, criar sua estrutura e já sair vendendo pelo automático. É um processo, é um trabalho, mas é possível. Se caso você duvidou, ah, é possível vender pelo automático, é possível até mesmo é, gerar vendas pela internet. Se você é novo agora, começou a procurar agora sobre esse assunto por causa da pandemia e tudo mais tá sabe que é eu acabei de mostrar é possível o que que você precisa fazer então, a primeira coisa é criar a sua estrutura tá o que que é essa estrutura a estrutura certa para você vender no piloto automático não é literalmente a estrutura mais fácil a mais simples de fazer tá na verdade quando você entra para esse mundo do marketing e tal é quando você é novo nada é simples e sim você vai vencendo ali a o, o, o as dificuldades com o tempo e com o tempo você vai estruturando a sua so, o seu o seu negócio pela internet, tá? Então não é simples, mas é o que tem que ser feito para que você tenha uma estrutura que funcione no piloto automático, tá? Primeira coisa que eu percebi, tá, é que para mim para mim vender no piloto automático, eu preciso ter uma estrutura, tá, que funcione sem eu estar lá certo? E como é que eu faço isso? OK? Então, desde que eu entendo que eu preciso ter um produto para vender, isso você provavelmente já conhece, que é a Hotmart, Monetiz, Eduz, tá? Então, você tem que ter um produto, certo? Ou produtos para ofertar. Você precisa gerar conteúdo para sua audiência, para as pessoas que estão procurando em plataformas que vão disponibilizar esse conteúdo, deixar lá e vão é, trazer visitantes para esse, esse conteúdo que você vai gerar, tá? Então, quais são esses caminhos? Tá, eu vou recomendar aquilo que eu utilizo e utilizei por muito tempo. Tá, primeiro, primeira delas é o YouTube. Tá, o YouTube é uma excelente forma para você começar a vender, ou seja, como afiliado, mesmo não tendo muita audiência. Tá, e com o tempo, quanto mais conteúdo você traz aqui para o YouTube. Tá? seus vídeos vão ser vão ficar aqui no YouTube e o próprio YouTube vai divulgar os seus vídeos, tá? Então, se você fizer um conteúdo informativo, ensinando alguém, mostrando o caminho das pedras em no seu assunto que você decidiu a, abordar aqui no YouTube, o seu conteúdo vai ficar aqui no YouTube e o YouTube vai entregar o seu conteúdo para para as pessoas que estão navegando na plataforma e estão buscando sobre o assunto que você está falando no seu vídeo. Por exemplo aqui no nosso canal a gente fala sobre como ganhar dinheiro na internet como trabalhar como afiliado vendas né hotmart monetize tá então o nosso conteúdo ele é entregue para pessoas que procuram sobre isso no YouTube tá tanto na barra de pesquisa quanto na na lateral do YouTube então o nosso conteúdo fica lá eu posso ficar agora um bom tempo como eu até fiquei um bom tempo sem trabalhar pelo YouTube por causa de vários processos aqui na empresa eu tive que dar uma pause e essa pause é mesmo dando essa pausa, o YouTube ficou recomendando meus vídeos, então é por isso que você consegue fazer vendas no Piloto Automático pelo YouTube, porque, mesmo você não produzindo conteúdo, tá, ou é, mesmo seu conteúdo sendo um pouco de meses atrás, tá, ele continua entregando para, para os visitantes que estão procurando, tá, e você pode gerar venda através dos vídeos. É assim que acontece aqui. Eu tenho vendas quase todos os dias é, pelo YouTube de vídeos que eu já criei faz um tempão, tá? Então o YouTube é uma excelente ferramenta para você colocar os vídeos e esses vídeos ficar trabalhando para você, mesmo que você não esteja na frente do computador, ok? Segunda dica: trabalhar com um blog, tá? O blog é já um processo que você precisa escrever conteúdo, tá? Eu particularmente acho mais fácil você criar vídeos, tá? Editar aqui no, no editor e tudo mais mas o, o blog é a central na minha opinião ela é a central de todo um negócio pela internet de vendas você precisa sim ter um blog tá é possível vender sem ter um blog é completamente possível mas um blog é a é a, é a coluna do seu negócio você precisa ter um blog para é, enviar esses seus visitantes aqui do youtube que por mais que o youtube seja interessante tá seja uma grande forma de você vender no piloto automático ele não é seu você não tem o controle e o blog é seu você tem o controle do blog tá então é uma, uma, uma coluna vertebral seu negócio tá e, em algum momento você vai entender isso então eu recomendo você trabalhar com o blog e publicar artigos seja você escrevendo esses artigos ou seja contratando um redator o fato é que esses artigos bem otimizados eles ganham posições no Google e ficam lá por tempo por tempo você pode ficar bem posicionado no Google não fazer mais nada nesse blog e esse blog recebendo visitas e gerando vendas para você é o mesmo processo que eu fiz e faço trabalhando com blog né eu crio blogs coloca conteúdo a grande parte desses últimos cont conteúdos que eu coloco nas minhas plataformas são é plataforma de texto né no caso como blog eu contrato um redator, então fica melhor uma pessoa vai lá, escreve sobre o assunto, eu determino o que ela quer escrever, eu explico como ela tem que escrever, ela vai escrever e escreve, aquele conteúdo fica lá. As pessoas chegam no blog, veem o conteúdo que eu estou ensinando algo e elas clicam no link, acabam adquirindo e a venda vem para mim. Tá? Então essa é uma outra forma de você vender no piloto automático. Tá? A terceira forma é trabalhar com mini-site. Tá? Esse é um assunto que foi muito falado o ano passado, agora tá ficando um pouco esquecido, mas com certeza funciona da mesma forma, tá? É você criar mini site. O mini site nada mais é do que um blog, né? De uma ou duas ou até cinco páginas, tá? No qual você cria um conteúdo bem direcionado falando sobre um determinado produto, certo? Você cria um cont um artigo, né? Um artigo falando de um determinado produto, não um produto mais puxando a dor da pessoa né ou seja uma pessoa que quer emagrecer ensinando a pessoa a falar a fazer alguma coisa para emagrecer rápido ou em 30 dias e dentro desse conteúdo você encomenda um produto depois as outras páginas vai ser só se esse produto funciona depoimentos resultados e por aí vai tá e depois de construir esse blog de cinco páginas podemos dizer isso você vai focar na divulgação na criação de backlinks para esse conteúdo, tá? Mini site é uma grande forma de você ter, é, ter, ganhar dinheiro, literalmente vender no piloto automático, tá? Estude sobre mini site. A quarta forma é com certeza uma das armas mais poderosa para o seu negócio, tá? Que é o e-mail marketing. O e-mail marketing, se você não conhece ainda, é um serviço, é, literalmente de e-mail, né? Que você consegue programar. Vamos trazer a ilustração do robô, um robô que você consegue é, configurar uh, dando ordens para ele: ó, oh, assim que uma pessoa se inscrever na minha lista de e-mail, você vai enviar esse e-mail para ela você vai enviar depois de um dia esse e-mail se ela clicar nesse link você vai enviar um outro e-mail então você consegue programar deixar tudo programado e depois de programado isso vai trabalhar para sempre no piloto automático sete dias na semana 24 horas por dia tá o e-mail marketing é o pilar assim como o blog é outra ferramenta que é o pilar do seu negócio tá em algum momento você vai ter que usar ele não tem como não usar e-mail marketing se você não usar o e-mail marketing você pode ganhar muito dinheiro mesmo não usando, mas é como construir a sua casa na areia. Ou seja, no momento de que vem um Vendaval, ou se no momento que pode cair o seu YouTube, a sua rede social, o que for, você vai ter o e-mail marketing. Se você não tiver e-mail marketing, zera tudo, tá? Então é importantíssimo você trabalhar com e-mail marketing e o e-mail marketing é o grande é a chave do vender no piloto automático, por quê? Porque você consegue programar ele de forma automática trabalhar para você? Então, inúmeras das minhas vendas que eu acabei mostrando no início aconteceram por e-mail. Ou seja, a pessoa entrou e eu já tenho programado uma sequência de e-mails entregando conteúdo, conversando com essa pessoa. E em algum momento dos e-mails que eu estou enviando, ele está ofertando alguma coisa. E isso está lá programado há tempos. Tá? Eu posso estar tá aqui, eu posso estar tá fazendo esse vídeo e o serviço de e-mail está trabalhando, eu posso estar tá em casa, eu posso estar tá no, no shopping, e ele está trabalhando. Então, essa é a magia do e-mail marketing e isso é o que fascina, né? Você consegue configurar para trabalhar para você no piloto automático. Tá? A quinta forma é trabalhar com anúncios. Tá? Você consegue trabalhar com o Face ADS, tá? que é uma forma de anunciar no Facebook e também com o Google ADS, ok? é é uma forma também de trabalhar no piloto automático tá embora que você é, vai ter que configurar né aprender a lidar com esses anúncios e também né? e também é, você vai ter que estar tá sempre analisando essas campanhas mas uma vez você publicando o anúncio no face ADS, pois que você publica o anúncio o Facebook aprovar esse anúncio ele vai estar tá rodando não importa se você vai estar tá aqui dormindo onde você esteja e as pessoas podem estar tá cobrando comprando através do seu anúncio Ok além disso tá você pode usar o remarket para uh, otimizar essas vendas, otimizar essas vendas pelo automático, tá? Uma coisa que a gente está fazendo muito aqui com anúncios no remarket, que é uh, anúncio remarket é uma pessoa que visitou o seu site, visitou a sua página, visitou qualquer uh, parte do seu site ou da sua página de vendas e após isso vai ter um anúncio que vai perseguir essa pessoa pelo Facebook, pelo Google, do, uh, pelo sites do Google, tá? Ele vai estar tá perseguindo é essa pessoa incentivando a pessoa a comprar? Então, uma vez configurado, você não precisa fazer mais nada. Então, grande parte novamente das vendas que eu mostrei tá, acontece durante a noite, durante o dia, e grande parte é do remate. Então, remate é com certeza uma peça fundamental do seu negócio online. Você precisa estudar sobre isso também. Tá, que vai te trazer muitas vendas e você vai configurar uma única vez tá você pode fazer alguns testes mas uma única vez você vai deixar rodando nossas campanhas foram configuradas a gente achou o anúncio certo estão lá rodando foi configurada uma única vez o Facebook aprovou a única coisa que eu tenho que fazer é colocar dinheiro para que todos os dias o anúncio do Remarket apareça para você que se entrou no meu site ou para qualquer outra pessoa que entrou nas nossas páginas, OK? Então isso é exatamente o que você precisa fazer. Ao longo da sua caminhada no marketing digital para vender no piloto automático, para vender todos os dias, você precisa criar a sua estrutura. E essa estrutura pega todos esses pontos a estrutura mencionada aqui foi para você vender no piloto automático tá forma de você vender no piloto automático então é essa estrutura que você tem que fazer agora eu quero que você deixe o um comentário aqui abaixo se você já fez essa estrutura e se essa estrutura já tá dando resultado para você porque se não estiver dando ainda com certeza você precisa fazer o curso aqui embaixo fórmula negócio online eu vou deixar o link aqui embaixo tá esse curso ele ensina exatamente tudo isso que eu mostrei para você ele ensina passo por passo tudo o que você precisa fazer meio marketing blog mini site tudo tudo isso tem no curso clica aqui embaixo e dá uma olhada na página de vendas Ok não esqueça de deixar o joinha no nosso, no nosso vídeo e se inscrever no canal Ok então era isso um abraço até mais